para você que chegou aqui agora, eu quero que você fique nesse vídeo, porque aqui você vai descobrir exatamente como os bancos ganham dinheiro emprestando dinheiro um para os outros. E você também pode ganhar emprestando dinheiro para o banco. Então agora você que vai ser o dono, a dona da porra toda, tá bom? Então fica com a gente após a vinheta. <risos> se você sabe, mas os bancos agora que a gente está conversando aqui estão a todo vapor fazendo empréstimos, cartões de crédito e vários outros tipos de serviço, tais como seguro e etc. E nesse meio eles têm um caixa e esse caixa ao final do dia precisa estar positivo. Tem dias que as pessoas clientes do banco fazem mais saques do que depósito e isso é normal, porém o caixa do banco não pode fechar negativo. E caso isso ocorra, existe um depósito interbancário que eles fazem, ou seja, um empréstimo de outros bancos, que é controlado pela taxa DI. A taxa de depósito interbancário ela tem uma referência na taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso Brasil, definida por órgãos governamentais. Então, essa taxa DI é que vai controlar a quanto de juros os bancos se emprestam o dinheiro. E você agora pode estar se perguntando: tá, para que eu preciso saber o que é o CDI? É importantíssimo que você saiba o que é o CDI, para que você também ganhe dinheiro com esses empréstimos interbancários. Se você não sabe, hoje, deixando o seu dinheiro parado na conta corrente que você tem, provavelmente ele não está rendendo nada. Então, automaticamente você está perdendo o valor do seu dinheiro a cada dia que passa. Porém, hoje existem algumas soluções, como no conta, mercado pago com a sua conta de pagamentos, a conta do PicPay, todas essas, elas incluem um rendimento de, no mínimo, 100% do CDI. Inclusive, no momento que eu estou falando agora, a taxa de rendimento do PicPay é 120% do CDI. Então, só de você estar deixando o seu dinheirinho parado numa dessas três contas, você já, já tá garantindo o rendimento de no mínimo aí 100% do CDI. Então, ao invés de você pegar empréstimos e pagar juros absurdos e abusivos para o banco, seja você a pessoa a emprestar dinheiro para o banco, tá bom? Eu queria deixar aqui para você, linkado abaixo, algumas contas, dando conta do PicPay e do Mercado Pago, para você ter todos os benefícios de rendimento na sua conta, tá? É o primeiro passo aí para você começar a ter todos os seus investimentos em dia. Então, fica sabendo que todas essas contas que pagam no mínimo 100% do CDI rendem muito mais do que a poupança e são diferentes da conta poupança que precisa fazer aniversário. Essas outras contas rendem todos os dias úteis. Então, você não precisa deixar um mês o seu dinheiro já para começar a ver os rendimentos, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Esse vídeo foi bem rapidinho. Um beijo no coração e quinta-feira nós estamos aqui de volta nesse mesmo horário, tá bom? Até logo e vou deixar aqui alguns vídeos para você ver se você se interessar e a playlist também comece por aqui para você ser introduzido aí no mundo dos investimentos e colocar todas as suas metas no papel, tá bom? Um beijo e até mais.